Minerando, olha o que eu contei. Um o mais estranho, então, esse aqui, esse aqui de ordem Vou te mostrar o porquê. Vamos quebrar isso. Vamos ver se quebra com a caída de quebra. Olha, tem um minério de cookie. Então, vou minerar aqui, gente. Até, até eu consigo porque tem coisas muito maneiras que eu posso fazer com esse minério. Eu só preciso de ferro. E de um especial, que é o Sticks Cook. Que eu posso fazer aqui, o Sticks Cook. Pra fazer a Warden Swords. E esse, esse mod foi feito por mim, porque eu quero divulgar ele. Porque ele chama... My Passion in Dramus Layer. Se eu fosse Dramus Layer. Se eu fosse... É. Aí, gente, mas seria... Tipo uma... Um personagem tipo Um personagem tipo Warden. Eu resolvi colocar porque eu achei bem interessante. O ordem é um, um, um tem muito forte. E eu, eu, e eu acho muito maneiro o Warden. Eu acho que depois eu vou voltar aqui. Vou pegar, mas eu acho que já tá bom. Já tá bom. Vou deixar aqui. Esse minério é muito louco. Vou Voltar aqui a base. faz que eu vou que a gente tem que fazer fazer até que não, não vou gastar não fazer só, tem aqui um cookie aí você vai fazer assim colocar assim e fazer assim pronto, aí você tem uma warden nem precisa porque ele dá mais ou menos 9 mil de danos warden sword eu acho mais ou menos isso Não preciso nem mais me defender Talvez sim Porque a olha que eu vou bem Tchau Eu também vou desenvolver uma warden, Uma armadura de Warden Vai ser é o próximo favorite Quase que eu vou voltar lá pra pegar mais minério eu Tô morrendo Vou lá voltar, gente vou pegar mais desse minério que eu acho interessante Skook Minério do Skook Vamos pegar o resto daqui Porque Eu preciso fazer muita coisa Tem bloco de Skook Mas esse minério é muito raro de achar Se eu achar um trem tipo desse Aí tem sorte A gente ainda tá na primeira versão 1.0 dele. Vai ter várias outras versões aqui. São muitas uma, coisas. Block cook Que vai servir pra fazer uma armadura especial. Quer dizer, nem vai ter armadura porque não tem como. Porque não é dom. Então, no esqueleto, fazer um edão não tem muito como fazer uma armadura. Eu vou olhar. olhar lá. Também vai, ter, vai dar pra fazer O machado de cookie que vai dar mais ou menos 12 mil de dano, se, se der, né? Que isso já vai poder. E lá no ender dw já eu tá derrotando bem fácil. Então eu preciso todos os minérios porque a gente já já pegou vários. A gente deve ter uns 13, 20. Nossa, já tá com 23 minérios Acabou. Gente, eu não sei claro qual é a necessário necessária pra achar esses minérios vou colocar mais pra baixo aqui posso nunca me... ficar a dia vai acabar e para pegar diamante porque eu quero fazer uma rodada de diamante Colocamos aqui e vamos embora lá pra cima. Okay. Gente, vou subir, né? Só um bate lá de bicho. água, vou subindo, posso Eita! poxa, esqueci, tinha que fazer preciso de muito bloco, e mais pintar já tá e já ih, já tá tem que tá Tem daqui lá, porque é muito perigoso. Então, como sair uma caverna? Só que não. Uma vila! Que interessante. Eu não preciso nem matar o Gawker, ele já tem uma espada super forte. Eita. Nossa, a me atrapalhou aqui, ó. Vou pra lá agora. Afogados. Toma 9.000 mil de dano, mas não para tá um de dano não serve para nada. Aí ela acaba um e ela é tão fácil. Isso é espada, não pode ser mil de dano. Matar de cá, matar um Iron Roll em um hit só. Claro, matar acho que uma metade da vida de, de um Wither Boss. Dá para ser assim, matar. Os Pig, Brut, matar, várias coisas, tirar muita vida do detrás Estão tão pulados né, gente Au! Vou aqui Voltar de minha vida, este é que a gente contei aqui, eu vou te mostrar como matar um angola em um hit só usando esse mote Vamos lá, gente. Iron Golem, desculpa. Ele, ele parece papel, ele parece... Creeper. Porque Creeper, ó. Explode? Eu só... Só que eu preciso dano. Uma casa de ferreiro. Ah, ela ela tá entendendo. Só isso. Tá, tá bom. Vou guardar os itens aqui. Não vou guardar minhas Scooks. Deixa ali, ó. Scooks eu vou guardar só que só não. Que não vou pisar. Não Proteção dos árvores. Esse é o capacete aqui é melhor do que o meu. Você não é par pra mim. Porque eu sou Warden tenho uma, uma espada do su Warden Sword. Será é que tá piquado isso aqui? Não. Sem equipamento. Bruxa malvada. Tentando matar um pouco só com uma craftade. Eu de Oh, Wender! Wenderman! Eu da. I like cutting. I like cutting. Cutting. Tá, diga do Porque se não faz ele sair, eu Mas vale o chato. Villager. Eu quero dormir. Então. Foi. Meu Deus do céu. Ok, vamos aqui. Ai. Vou matar todo mundo nessa vida, eu tô mal abandonado. Nossa, porque eu tomar o gato, esse é o gato, seu querido. Ovelha! Villager! Villager! Villager! Ih, <risos> pai, pai, só tem esses villager, villager aí. Mais dois. Tô batendo se não falar, enganou. Hum. Cadê outro? Hey. Vou pegar madeira aqui e tentar fazer isso 4 de dano para o <risos> ok, gente. Vou fazer minha meu aqui. aqui. Assim que eu vou terminar o vídeo, matando um pouco. Adeu.